Nossa saudação franciscana de paz e bem a todos e a todas. Neste domingo, nós celebramos o primeiro domingo da quaresma de 2023. A quaresma é um tempo de graça oferecido pela igreja. Neste tempo, nós somos convidados a seguir as pegadas de Cristo até a cruz. Quando celebraremos a Páscoa do Senhor, nesta estrada de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, também conhecemos a nossa estrada, a nossa vida, a nossa verdade e a nossa identidade. Nele nós nos conhecemos. E ele se fez imagem para que nós conhecêssemos quem nós somos. No Evangelho de hoje nos são reveladas as tentações pelas quais passou Jesus. As tentações do poder, do ter e do prestígio. São as tentações que desviam da rota, do caminho do reino o diabo promete para Jesus riqueza e poder. É bom a gente saber que no Evangelho Jesus não promete riqueza para quem segue, para quem o segue e se torna seu discípulo. Jesus disse, quem quiser ser meu discípulo, vai e vende todos os bens que possui, distribui aos pobres e depois vem e segue-me. Isso fez, de uma forma extraordinária, São Francisco de Assis e Santa Clara de Assis, transformando o Evangelho em regra de vida para todos os irmãos. O único que promete riqueza no Evangelho é o diabo. Ninguém aumenta a sua riqueza seguindo a Jesus. Ceder às tentações do diabo tem como consequência as desigualdades, a fome, a miséria da grande maioria e o acúmulo da riqueza nas mãos de poucas pessoas. É a nossa situação. É contra esta situação que a Igreja, através da campanha da fraternidade, quer promover um mutirão de partilha, dai vós mesmos de comer, disse Jesus no Evangelho. O tempo da quaresma deve ser um tempo de construção da casa comum, de promoção da fraternidade entre os homens, mulheres, raças e nações.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 A todos e a todas, paz e bem.